Fala, fala galerinha! É, é Eu sou Norberto, esse é mais um Elefante Literário E hoje a gente trouxe livros que a gente achou que deveria ter lido Quando a gente era bem pequenininho Não poderia ser diferente não Harry Potter Porque as pessoas sim me crucificam Nunca li toda a série Me arrependo, me arrependo Por quê? Porque eu era preguiçosa Era preguiçosa, não gostava de ler Aí não li, mas eu queria ter muito lido Porque eu já andei relendo os primeiros três livros E hoje em dia eu acho uma narrativa meio infantil, né? Porque enfim, era um pouco alvo, né? Né, 11 anos ali, 10, 11 anos E me arrependo bastante de não ter lido Mas vou ler, gente Vou ler e vou ler real Eu acho que eu deveria ter lido naquela época mesmo Porque eu estaria mais Ligada, né Eu acho tão legal as pessoas que cresceram Com Harry Potter leram Com 11 anos, aí leram o segundo com 12 eu acho isso tão bonito O primeiro livro que eu acho que eu deveria ter lido enquanto era jovem É O Pequeno Príncipe Eu li esse livro pela primeira vez quando eu tinha meus 15 anos 16 eu acho E eu também acho que eu teria aproveitado melhor Se eu tivesse lido por volta dos meus 12 11, 12 anos, 13 no máximo Porque ele, enfim, ele tem uma linguagem Eu achei uma linguagem bem infantil Embora a história seja interessante Eu acho que eu poderia ter aproveitado mais as mensagens que ele tinha a passar né? Toda a moral, toda a essência dele tudo mais, Quando eu era menorzinho O segundo livro foi o menino do pijama listrado mais ou menos pelo mesmo motivo de Harry Potter por uma questão narrativa mesmo eu, né, eu lembro que na época que eu li eu devia ter mais ou menos uns 15, 16 anos e também achei um assim meio infantil e eu demorei um pouco pra pegar o ritmo da coisa, então eu acho que se eu tivesse lido um pouco mais mais jovem, eu acho que eu teria realmente aproveitado mais. Star Wars é um livro que eu também queria ter lido quando eu era mais jovem, porque assim como Harry Potter, né, como muitas pessoas cresceram lendo Harry Potter, vendo filmes de Harry Potter outras pessoas também cresceram vendo Star Wars, vendo, né, esse mundo se inserindo nesse mundo, essa questão de Stormtroopers e Sabres de, Sabres luz, de luz Sabres Sim. de Luz, tchim! E enfim, eu não conheço nada da história, eu nunca li nenhum Star Wars, nunca vi nenhum filme, não sei quem é, quem são os personagens, sei assim, se me mostrar eu sei que é do, da série, mas 是中心 Queria ter lido quando eu era pequena pra fazer parte, da né, dessa turma Eu zero, um livro, digamos assim Na verdade é uma série, né Desventuras em série, que é um clássico Aí, de uma... toda uma geração E eu queria muito ter lido Eu lembro que os meus amigos, uns amigos bem próximos Que eu tinha, liam bastante Mas eu, como toda boa criança Que não gostava de ler, infelizmente Não li, e são livros que eu tenho interesse De ler, mas são, assim Um dos primeiros que eu penso, caramba Eu queria muito ter lido quando eu era criança Outro que tem que entrar pra essa lista aqui na minha história é o Mágico de Oz, que inclusive eu já falei isso aqui no canal, que eu deveria ter lido quando era mais jovem, porque eu li recentemente e é uma história muito bonitinha, muito legal que tem uma mensagem legal, lições e aprendizagem, né, uma coisa bem interessante que é bem voltado para as crianças, né, ele tem uma linguagem realmente bem infantil, embora não seja um livro ruim de se ler, porque enfim, os personagens são divertidos, adoram sei lá é bem destemida, <risos> Então é isso aí galera esses foram os livros que a gente achou que deveria ter lido quando era mais jovem pra poder absorver ver uma coisa a mais ou pra fazer parte de uma turminha que a gente não pertenceu né? <risos> se você gostou não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal se não for inscrito e ficar ligado que a gente tá em veda então tem vídeo todo dia durante o mês de agosto se você é como a gente e não leu esses livros, a gente dá uma chance aqui pra você comprar esses livros vamos deixar, já pra facilitar a vida de todo mundo já tem aqui embaixo os links pra comprar e você já ajuda o canal de cara, siga é. o que a gente em todas as redes sociais fica ligado, se não for inscrito se inscreva e é isso é isso aí. É isso aí. Valeu. <risos> Valeu. Quando a gente era ah, jovem, bem pequenininha mas não. Mas tá bom, pô. É. Todo mundo já foi pequenininha. Eu ainda sou pequenininha, mas eu era menor ainda. Entendi. O quê? <risos>